E aí pessoal, beleza? Rima Soul aqui com mais um vídeo. Espero que entenda de verdade. O YouTube mudou as regras, então eu tive que mudar um pouco o conteúdo. E eu trouxe para vocês mais algumas batalhas. Separei várias batalhas incríveis aqui no Beat Detroit. Espero que gostem de verdade. Se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima Slogada. O YouTube mudou as regras. Espero que entenda. Então bora lá reagir algumas batalhas que eu separei aqui para vocês, rapaziada. Bora lá. Esse cara do Detroit! O puto que salvou do Rafa é melhor que você! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quero ver, eu quero ver! Sande! Quero ver, eu quero ver! Sande! Viu que fez morrer! Vambora, Se mata e caralho essa porra, é o caldeirão que veio! Uou, uou, uou, uou! Vem cá, dois moves! Baba! Pau, pau, pau, pau na sua cara. Não sei se você entende essa rima improvisada, porque eu te mato no meio. Isso é o interlúdio de pau, pau, pau, pau, pau. Você ouve e pensa que é o um estúdio. Oh! bravo, a minha própria dobra que eu te meio. o meu você tá Você inferior em tudo, de 08. amassou, fatality, fatality de biscoito! E por isso mesmo, se apela, sou um Boca de 09. Você tá possuída, Cadela. Bravo demais, bravo demais. Os caras tão amassando no Beat Detroit. Um, dois, três, dois, um, rima. Ah, cadela é você. A cidade, mas a vai se perder. É tipo aquela rima foda do César. façam um barulhos. Você é a cadela e eu a carrocinha de Guarulhos. Oh! Bravo demais, bravo demais, bravo demais. saindo do revolta do Bravo, bravo. E eu rimo nesse hino, só um soco na tua boca pra arrancar todos, canino. Uou! Uou! Canino, minha punch na sua cara dói mais do que dente ciso. Isso Uou! é bom! Que... Improvisação, dói mais que dente ciso, minha punch é uma incisão. É uma incisão. Ah, é uma incisão. Calma, que acabou sua vez. O Breno faz mato. Você não sei, sabe, nego? Você peguei é você quer falar até de dente, Nossa. vai ter prejuízo. Acho que eu vou ser preso, matei um emisse sem juízo. Insano, insano, insano, insano. Esse cara no Backroad porque ele é um fiasco. Aí Johnny na minha frente vai virar churrasco. Porque isso é um clássico igual Flamengo Vasco. Já que o Benus perdeu, você vai ter o um novo carrasco. Ah! Um... Brabo demais, brabo porque demais. Eu acho que esse vai ser seu último trago. Meu mano, eu te mato em C na MC. Tropa da vente, bate um furacão, sai voando daqui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 Se preocupando com a bunda dos outros, você tem que tomar conta é da sua Fatalho, de fatal. esse cara tá amassando muito. Meu mano sabe que você de marcou nele, botou a premiação. Você queria o Pix na tua conta? Me dio que esse dia eu nem fui quem foi o Big Mike. Já você tava aqui, babando ovo dele pro hype. Insano, insano, insano. <risos> Cuidado aí, eu vou virar líder do rank. Já a sua tá à venda lá na praça do tanque Ah, Você, é justo. você se fodeu Você tá ligado que nessa quem ganhou eu sou eu A bunda tá bem guardada no trem. Ah, eu tô vendo segurança da sua bunda do Alves e do ZN. Não, eu sou da rua Tá com inveja porque quê? Quer que o Bob cuide da sua? Brabo, brabo, brabo Fatal, fatal, absurdo, mano é Não é o rio, o bom dessa porra aqui é que ninguém leva pro coração Tá ligado, meu mano Você sabe que é o dilema Já tem vários bagulhos Não quero arrumar problema Já tem problema no pulmão Já tem problema no trem Você acha que eu quero levar coisa pro coração? Insano, insano. Rima no trem, rima nessa cidade Então eu vou te matar via sua modalidade Eu não oh. sei se você pega essa referência Se eu tô rimando você não tem decência É porque pra mim Bravo, bravo. Tudo bem, mas eu vou te decapitar, não falei que era a minha irmã disso, eu já lembro, tentando puxar, grito com o flow que eu faço em dezembro, mas tudo... Insano, insano. Eu sei que rimando, você também pode ir além, só que nessa você errou, o Brenozinho que fez o glow, o gol, meu cabelo e meu flow. Insano, insano. Você falou de dezembro, eu virei ganho janeiro, eu não sei se você pega, eu rimo pra vocês, eu te mato em dezembro, janeiro, em 12 meses. Calma, não, não, não, não. Sem maldade você vai queimar, mas você virou freguês Quer falar do meu flow? Eu sou verdadeiro Eu fiz o melhor flow do ano, dia 1 de janeiro ah! Bravo, ah! bravo Só que o tempo ainda tá passando Você sabe que é que eu perpetuo Você não é o Abote, não tem a visão do futuro ah! Não tem a visão ah! do futuro, rimam na sinceridade Mas o flow que eu fiz foi obscuro Que mandou lá na liberdade, não falou só ah! Pra plateia, sua rima já tá morta Então Abote, essa ideia Só na liberdade eu faço improvisação O seu flow é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 que é os amigos que eu é um incentivo Vai botar o Egg e passa por cima em qualquer batalha. É, em qualquer uh. batalha, mas acho que não aguenta, porque sua guima metralha, mas minha rima P90. Você não entendeu? Agora aqui eu já brinco, minha guima P90, você é metade, a sua é P45. Uh. <risos> Bravo, bravo. Você tentou rimar só que antes que aprendesse num É, no segundo tempo eu sou verdadeiro. Sem segundo e sem terceiro tempo eu matei no primeiro. No primeiro round? Não. Com rima decorada aqui na underground, okay. Sério mesmo, mano? Você aqui não pia. Pintei de vermelho, pintou, pintei de azul, você me copia. Não! Bravo, bravo, bravo. É Como é que eu copio? Vai tomar você seu Sonic, que mais de... é. É. Bravo, bravo, maçana, maçana Eu, Penélope, charmosa. Oh! Brabo. Não, não, você não é Penélope, charmosa. Vendo você na minha frente, você é Penélope, horrorosa. A rima <risos> é improvisada. O Sonic corre, o Knuckles maltrata. Bravo, mano. Você é fraco, sinceramente, não pode. Já tá chato, sempre fogando rima vai ter Detroit. Porque pra mim, você é fraco, não tem rima no pente. Eu rimo em todo beat, tu se limita vertente. Por isso yeah. me evolui, o MT conclui. Você é um diluvio de rima, rima o MT dilui. meu nível diluindo, como se fosse um copo. Pra mim, você é muito fraco, no topo você perde o copo. Como assim me limita? Sem uma vertente Hoje eu vou pisar na cabeça dessa serpente Você vai entender, sua rima tá em falta Rimo em seis anos, Detroit é só agora E eu já tava em alta Brabo é... oh! oh! demais Contra esse cara que aqui na rima errou Aí você entendeu, eu vou improvisando o MT que deve todo mundo, vai ganhar Você deve, tá tirando oh! Entendendo Rio de Janeiro? Tá puxando um bagulho que não sabe, não é verdadeiro Você tá yeah. devendo rima pra toda a população Eu corro meus perrengues do carente de atenção oh! Brabo! Calma seu otário, essa sua rima me estressa. Ai, seninha é daqui vai pra puta que pariu. Só fiz uma alusão, mas a cara puxa serviu. Oh! Eu sou babaca, a cara puxa, serve, eu vou dar os dois tapas, porque pra mim cê é fraco. Mima no instrumental, primeira vez. O fofoqueiro interestadual. Oh! Mas calma que eu já vou rimar aqui, você toma um pau Nem interestadual, sabe que você é um mané Não é tagma do Alê, mas te ganhei dando um olé Boa, boa Mas o Alê é, não tá aqui, Ali, Alá, estão te chamando ali Boa, oh, caralho, boa, Aí, Bruno, você boa, perdeu, rimando manda bem. No seu mesmo flow, eu matei o Detroit Man <risos> não, não. Eu sou o Detroit Man, eu sou orgulhoso, sou o Detroit Man Você é o Detroit Man, mentiroso eu... Bravo, bravo yeah. É um seus, É ali um ou é Ali. Um Calma que eu vou pra que Se tem MC famoso ali, você já vai ali, babá. Insano, insano, insano. Pô, pô, eu já começo na levada. Pra matar o cara que não tem improvisada. É o Tavim, que antigamente era revelação. Não é mais criança, não rima nada. Aí essa vai que eu já vou fazendo assim. Pra você aqui também verdade eu confundi, você não é sujeito homem, o Thiago já perdeu aí mandar o pior clone Bravo, bravo. Rima boa agora eu chego improvisando, eu te explico uma coisa meu mano, a história que ele fez pequeno você não faz nem daqui 10 anos. Beleza, aí, você falou de Tik manda as mesmas rimas então esse seu Tik eu faço a rima meu mano, você não entende o Falou de trend, mano, ele falou de TikTok. tudo bem, você sabe que eu represento hip hop. Ele tenta rimar bem, mas ele nunca é hip hop, tipo esses MC droga, eu guardei no ziplock. Ah! Bravo, Zip bravo, bravo. Tipo esse MC droga que é minha rima, então bravo. Oh Você não consegue, tá ligado, você put, é puto, né? que ainda sou criança, tanta história que eu pareço adulto. do ah! Mas hoje você vai rimar, eu vou mandar se se fuder Sabe por que que eu rima? Eu vou desenvolvendo Trouxeram menor de idade na batalha e no Detroit eu tô batendo oh, oh, oh, oh. Ah, mas você manda mal, sinceramente eu mando aqui no instrumental Falou de sleep Lock, na moral sua mente tá presa É sleep Lock Down e oh, oh, oh, oh. Sleep lockdown, mas slip lock legítima. Melhora o gramatical. Esse cara é fraco que no instrumental. De alta vida, foi clone, nunca foi original. Eu, eu nunca fui original. Pega esse co. Ah, como assim? Eu vou chegando, eu vi só parte... Ah, você tá ligado, mandando improvisado. Você é Detroit, eu sou Chicago Bulls. Jordan, Chicago. Então, rapaziada, aqui foi mais um vídeo aqui reagindo a algumas batalhas que eu separei para vocês. Espero que gostem de verdade. E você já sabe, né? Como eu sempre falo em todos os vídeos, o YouTube mudou a regra. Então, eu só tenho que fazer vídeos assim agora, rapaziada, reagindo a várias batalhas que eu estou separando aqui para vocês assistirem comigo. Se inscreva no canal rumo aos 500 mil inscritos. Tamo junto. É nóis, falou. Rima Solo HD aqui.